Ah, caraca Ah, o meu é o outro Nossa, obrigado Tá de boa, de só tô, tô bem, não tô passando mal Vamos lá, vamos virar aqui agora Pelo menos eu não perdi minha porta ah, Como assim, a gente tem que ir atrás de um barco? Meu Deus, é um <risos> ele é cheio dessa, mano Vou até sair de perto Nossa, eu perdi totalmente o comando do carro, velho Eu perdi totalmente o comando do carro, vi? Nossa, onde que eu entrei, mano? Nossa, eu fui totalmente errado. Beleza. eu faço isso no, no, no normal, imagina numa corrida o que, que eu não posso fazer, né? Ah, mano, tá crachando aqui pra mim agora. me vindo aí? Ó, vai oh, bater o carro. Não, não, eu, tô, tô, eu consegui andar, mas tava crachando. Ô, oh, esse barco tá andando na terra, é, mano? Mano. Eu só pela beira, velho. Nossa senhora, o tá. gosta do mais difícil, meu amigo. Hardcore. Ó o Dirt, olha o Dirt. Okay. E aí, Dirt, beleza? É que eu tô com meu filho no colo aqui, mano. Cara, e você tá nessa velocidade? Você é louco? Aham, uh -huh. não, tô vendo, né? Que pai é você, irresponsável nessa velocidade? Ah, eu acho que o carro quase. Bota a bola, ô, ô, ô, Fernandinho, não deu conta de passar o maestro. Não, não, aqui. não, não, não. Eita, porra, tô passando reto. Não era ali, não, louco? Mano, onde vocês estão? Estamos chegando, pô. Meu Deus, entra aí, ô Durex, vamos pegar eles lá. Caraca, vamos pegar. É, mano, que Durex, velho. Era o Durex que tava comigo. Vem, rapaziada, vem reta aí. O Durex sumiu, velho. É, né? Você quer que eu vou pegar vocês aí? Eu pego. Não, eu tô com o Durex, relaxa. Cheguei caralho. Cadê teu carro? Tu perdeu o carro, mano. Wingard Leviosa, já tô sentado. Isso é uma missa. É um Agora não pode atirar, não, é. vai alertar os caras. Ah, eles não podem ver que nós roubou um barco, né? Que que é aquilo ali? É a petrolífica? Dá até vontade de vomitar. Cara, eu não sei por que que... Ah, mano. Pô, eu acho que tá... Eu vou até desligar minha LED, mano. A minha fonte tá pegando fogo, velho. Eu acho que é isso. Ela deve... Ela deve tá com problema. Senta aqui, filho. Vai cair, cara. Cadê a batata? a ilha de ferro ali, ó. Fala pro cipiaca, fala pra cipiaca. Lívia de, sim, de ferro é fogo. Vai, vai dar pra tu. Vai, que mara agitado, vá. E aí, mini-dirtes? Ah, é e aí, mini-dirtes? Conversando, hein? Falei. E aí, srubano? Bora jogar aí, velho. E aí, ô né? mini-dirtezinho? É? E aí, alô? Ah, alô? Alô? Quem fala? Ana Flávia. Ana Flávia, tudo bem com você, Ana Flávia? Tudo. De você fala, Ana Flávia? Do buraco do seu... Alô? Olha aí, pessoal. Tô chegando nessa bagaça aí, Já tá chegando. Joga um míssil no, avi... no, no, no barco, Durex. Míssil? É, o Luiz que falou que tem que meter o um míssil aí num barco. Bora lá, vamos lá. Agora é nóis. Ei, mano, o que foi, velho? O é, Peixe tá com a viva no local, mano? Vamos por debaixo d'água, nós é ruim. Não. Deixa, deixa o pai fazer aqui o bagulho não, Peraí, aí. O que é que é com o pai? Estamos esperando na embarcação. Não, não é por aí. É aqui. Tô esperando. É aí, eu tava esperando. Chegou, é, ah, tá, Volta, volta. Volta para barco, rapaziada. É, né? Volta barco, barco, rapaziada. <risos> não, não, bora. É Boa. Bora, só vamos. Aqui nós é Zique, fica girando no barco à toa. Ué, por que que o meu personagem tirou a arma da mão, cara? O Dirtz tá perdido. Dirt. Ele tá lá ainda, mano. No spawn vai dar ruim, velho. eu tamo atirando nos caras. Bora, bora, bora. Cadê o Dirtz? Será que ele caiu? Nossa, eu tô bugando, manos. Tô literalmente bugadaço. Tá, agora eu tô indo. É muito diferente usar o... E agora? Não vai... Cadê ele? estamos esperando vocês aqui. Cadê ele? Tamo esperando ele. Tamo esperando ele. Ele tá vindo. que terminar essa daqui. Vou... meu. Eu tenho que pegar um avião nisso aqui? Não, não, não só não, vem não, pra não, cá onde nós está. Tá. Sobe aqui, Odds. Oh, Vai. Cuidado pra não morrer, sério que você falou isso? Ai, caraca! Como assim? Eu tropecei e morri, velho. Ô, ô. Ô, literalmente, eu fui por trás do barco, mano. Eu pisei no queijo e morri. A próxima vez, de Naruto, mano. Pô, aí morre menos. Pisei no queijo e morri, velho. Viu quando... Deu semana passada e chegou agora só. Literalmente morri. Pisando a casca não. de banana. Nossa, eu tô apontando o dedo, eu sou muito bom, velho. Eu não tô nem segurando uma arma, velho. De tão. Ih. Ah, aí pra máscara. É, eu passei antes por todo mundo e não, matei, não botei máscara em nada. Eu também. Mano, eu só tenho essa e arma tá igual bom, a do mano. Durex. Nossa, meu Deus, como é difícil, mano, mexer no controle, velho. Mas é o Jedi, caralho, da do, do, do GTA. Não, mas não é isso, é porque só tenho ela. Não, olha aí. Você tem mais, olha aí. Não, não, pior é que eu não tinha, já acabou as. Aí, aí. Ah, meu Deus, como é ruim o controle, velho. Oh, Nossa, o oh, controle oh, é muito. Oh, então vamos, vamos meter o pé. pegar qualquer um, pode pegar qualquer um que tá marcado aí. Bora. Não tem nenhum marcado. Mano, o que tava marcado pra mim tá invisível. Ah, o isso. Luiz pegou. Meu Deus, agora eu tô fudido, mano. É mouse, pra subir e pra descer é pelo mouse. Tá, mas por onde? Como? Como? Como? Como? Pra cima ele sobe e <risos> pra baixo ele <risos> Mano, você tinha que ver o Dirtz, velho. Meu Deus do céu, Dirtz. Não foi direto. O que aconteceu com o Dirt? O Dirtz foi direto na água, mano. Putz, grilo, ele foi diretaço na água, velho. E agora? Ah, mano, eu desisto, cara, o bagulho, eu tô arrastando o mouse pra cima, não vai, eu arrasto o mouse pra baixo, ele afunda mais ainda Você tem que segurar o botão do, do, de, do direito, do esquerdo e puxar pra trás Não, ninguém falou nada, pô, só mandaram eu arrastar o mouse, eu só arrastei, ele foi pra água <risos> Mano, o pior é que foi fogo, tipo, tá ligado, ele descendo pra Ai, caraca, velho, meu Deus do céu Vai, como? <risos> vai, como, como, como? Velho, puta faço merda, faço velho. Isso. Mano, já vamos pegar o bar o, o avião e vazar, mano. Eu tô apontando o dedo, tá ligado? eu não tô com nenhuma arma, não sei pra que que eu faço essa cutscene se não tem nada na minha mão, velho. Eu sou vagon que tá armado. Vou lá pegar a hydra. Oh, eu só peguei a hydra, porque a hydra é muito ah, difícil. Sei. Tá uhum. vendo, né? É muito difícil de pilotar. Tem que apertar, tem que apertar o, do esquerdo o esquerdo ou o direito? O esquerdo e puxa pra trás, o tipo. Trabalho. Como se fosse o Manche, o Manchester United. Vai, Du, vai, Du! Vai, Dertz! Boa, garoto! Boa! Como é que esconde a roda? Eita porra, Fodeu, mano. Mas onde você tá, mano? A gente tem que matar esses jato aí, velho. Aham. Uh -huh. zum, zum. Tô me sentindo aqui no, no lipão, velho. Com o, o Durex falando desse jeito. Aperta. desses esses caras? Ah, estão aqui embaixo. Boa, garoto. Você tá ligado que esse cara tá atrás de mim, né, rapaziada? Hã? É? Eu não consigo ajudar. Eu tô na briga aqui pra tentar... Bom, pousei aqui em frente o ao... o Pier. Tá bom pra caramba. Já era. Ih, meu avião desligou, mano. Apera, acelera? É ah, a W? Ai, não. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Por que isso, velho? Tô sendo atacado, mano. Já entregou a Hydra, Luiz? Entrega a Hydra, mano. Travou o jogo? Putz, mano. Não, velho. O quê? Me mataram, mano. A gente já volta, tá ligado.